Aô gêmeos da roça, eita, aí Marcão, apresentou eita, o nosso sítio. Olha só no sítio, aí a cocota, Cocoto. fez sucesso semana passada, passada né cocota, uns ovinho, batata, batata doce. doce, batata lisa, ô oh, joanete, né joanete do bem, bem? esse aqui é Chato, mas tadinho, é. é a vida dele só, so. é. quem é do campo sabe o que eu tô falando, tadinho de perniloma é. e pica mesmo que sai da chapéu, mas vamos que vamos, porque não é só diz que vive aqui na fazenda não, na fazenda, é no é. sítio. É. Também tem borboleta. Tem é bastante. Então bora borboleta? Bora. Bora. Okay. Paixão. Paixão. Borboleta. -ta -ta eu percebo que o tempo já não passa, você diz Eita. que não tem graça. Né?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 uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. O sempre voltam e o seu jardim sou eu. A o cocota, a Joanete, batata, perdechatso, vou morar o café no povo, café no povo.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 Está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu. Isso. Te Bom aguardamos! Demais, isso. Te aguardamos! Valeu, Digão! Valeu, chegamos da roça!